Olá meus amigos, hoje estamos aqui no Parque Infantil do loteamento do Ganhão, do no Almograve. E... É assim que as crianças se divertem. Ok, então o que viemos nós fazer aqui? Bom, eu não tenho idade para andar aqui na... nestes divertimentos, não é? Apesar da vontade ser muita. Isto não é feito para, para a minha idade. Vamos em busca da famosa Camarinha. Estão a ver aqui o ambiente também é agradável que Marinha costuma-se encontrar nas dunas sítios que eu irei mencionar em breve. Vamos lá ver aqui. Parece uma aventura de Indiana Jones, só falta a música a tocar. Tem aqui uma ponte. É um sítio engraçado para trazer as crianças Se aqui por zona Já sabem, vamos tirar aqui esta parte tem Temos aqui uma ponte, vamos lá Descobrir As famosas Camarinhas Vamos ver se encontramos, isto também não é Chegar ali estão logo ali, né? Isto é como tudo. Basta uma figueira. Muito bem. Será que tem figos? Hum. Ah, Não vejo nada. Não estou a ver nada. Enfim, quanto... ah, tem figos. Realmente tem figos. Ainda estão verdes. Os badus já devem ter comido. Eu estou a comer os pássaros, né? Tinha que comer temos o o caminho, ali passa a estrada, ali em cima, como estão a ver ali vai para a praia do Almograve e daquele lado vai para o Almograve vamos chegar em frente cheirinho a figo, a figueira que é uma maravilha a cantarem, estamos no início de setembro, uns 26 graus, cheira a maresia, a maresia está vazia, não é? E... e vamos procurar as ditas camarinhas, famosas camarinhas, Agora vamos continuar a procurar, quando as encontramos já voltamos, temos dois, dois almas à fruta da camarinha. Olha, ele já vai armado. Elas não mordem. Acho que não. Isto é difícil de encontrá-las, né? Estou... Fogo. É complicado deixar as tamarinhas. Procuramos, procuramos e. Não é nada. Enfim. Vamos continuar à procura. Vamos continuar. Não, vamos desistir. Claro que não. Está complicado, meus amigos. As magenas. Podem ver ali o meu batedor. Vem estar -tá a batê-las. se fosse aqui ao pé de mim. Mas não arrasta a tamarinha. há ah, arraios. Estamos fartos de andar aqui. Está complicado deixar é, as ditas camarinhas. Depois de vistos é um animal fugitivo. Está complicado. Olha! Encontrou! Praça! Já está com elas! Onde é que estão as ditas camarinhas? Sabe um género de uva. Prova lá. Kevin? Vê qual é o sabor? Então. Tudo é isso que tu disseste. Sabe é género de uva, não é? Sim. E a planta, deixa ver... Não chega nada, também tem um o nariz do pepido. Olha, temos aqui o Kevin já a aproveitar das camarinhas, pelos vistos, ele gosta Gosta delas. Então, vamos lá aproximar-se, filmá-las melhor. Estas camarinhas e difíceis de achar. As camarinhas são as pérolas do Atlântico, que dão sabor e saúde. A camarinha ou camarinheira é um arbusto pertencente à família Ercácea, cujo nome científico é Coremalbo. Seu fruto é internacionalmente conhecido como português Crowberry. Podemos encontrar este fruto nas dunas da costa atlântica da Península Ibérica, sendo quase inexistente noutras partes do mundo. Esta espécie é muito característica da Mata de Leiria e por toda a costa alentejana. Apesar de também ser encontrada em vários sistemas dunares, na costa portuguesa e também nos Açores, nas ilhas de São Miguel, Graciosa, São Jorge, Pico e Faial. Infelizmente, a camarinheira encontra-se em perigo de extinção, sendo por isso considerada uma espécie protegida. As camarinheiras são como os animais, as fêmeas reproduzem-se e os machos os polinizam, mas as camarinhas já quase só existem nas memórias dos mais velhos. Pelo prazer e sabor que proporcionam, mas também pelas suas qualidades saudáveis e nutritivas. Trata-se de um arbusto bastante parecido com o alecrim. Na altura de frutificação, julho a setembro, apresenta pequenas bagas brancas, pérolas ibéricas. Estas possuem um sabor bastante doce e a sua rama liberta um aroma semelhante ao mel. Antigamente as camarinhas eram transportadas em cestas de verga e vendidas às medidas. Estas eram despejadas num cartucho de papel, sendo vendidas como termossos e pevides. Eram vendidas nas ruas, bem como até na entrada dos cinemas. É comum ver vendedores ambulantes junto à Praia da Nazaré e à Praia da Vieira, com cestos cheios destas pequenas bagas, já consideradas uma atração turística. Estas pérolas ibéricas podem ser consumidas frescas em sobremesas, refrescos, ou saladas, ou ainda com compota ou geleia. Os benefícios das camarinhas encontram-se muito pouco estudados e são escassas as referências a esta planta. Sabe-se que, pelo menos, que possui propriedades remineralizantes, centrifugas, anticancerígenas, vermifugas e antioxidantes. Devido a estas propriedades, as camarinhas combatem o envelhecimento precoce, são benéficas para a memória e previnem o aparecimento de arteriosclerose. Se tiver a sorte de encontrar alguém a vender este fruto, não deixe de o provar pois ficará deliciado. Ora encontramos mais, é. olha aqui, é. olha o tanto material, como é que é, é para isto, estava complicado deixá-las, vamos lá ver las perto, é. e pronto olha. Meus amigos, e com as ditas tamarinhas, nos despedimos e até breve, espero que tenham gostado e... Tudo bom para vocês, sejam felizes. Vamos embora, <risos> provou as tamarinhas, pronto, é isto que se vê, não pode ver frutos silvestres. Ah, onde está a comida, olha para aquilo boca cheia. Ora, comer assim dessa maneira vai ficar cheia de saúde. <risos> Ora, não! Força! Força faz bem! E estou aqui à espera dele, olha! O que é que me resta? Esperar aqui deitado? Enfim! Oh. Ai. Eu ficava já aqui, olha para isto! Sombra, mesinhas, bom piquenique, crianças a brincarem aqui à tarde! Impecável! o sítio a explorar! Pelos pais aqui nas redondezas, aqui no Almograve, não é? Não